Definir o que é sorriso gengival e a extensão desse sorriso gengival. E a gente vai falar um pouco sobre isso no começo. Identificar a etiologia, um passo também fundamental na busca por um tratamento, de fato, é, efetivo. Né? É, a dúvida talvez mais frequente das pessoas em relação a sorriso gengival, seja quando é que eu defino se eu preciso de osteotomia se eu não preciso de ostotomia, só cortar a gengiva resolve. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E, da mesma forma, uma outra dúvida bem frequente, agora uma dúvida mais recente, vamos dizer assim, é quando é que eu escolho usar guia cirúrgico, tá? E aí a gente vai conversar um pouco sobre cada um desses e aí, como eu já falei, no final eu tenho uma grande novidade para contar para vocês e uma grande proposta também para fazer para vocês, Tá? Mas aí, é, vou guardar isso aí para o final. Quem ficar até o final vai ser é, premiado com uma grande, uma grande surpresa, um presente meu para quem me acompanhar aqui até o final. Por favor, acompanhe até o final. Vai ser bom para vocês, eu posso garantir. Bom, então, é, antes da gente falar de sorriso gengival, a gente precisa falar da, de um sorriso dito harmônico. Né? O que é que determina ah, que um sorriso ele é harmônico. A gente tem três componentes principais para esse sorriso harmônico. O né? uh, um componente dos dentes, o um componente dos lábios e o um componente do contorno gengival. Né? Em relação aos dentes, uh, a gente poderia considerar a coloração dos dentes, a, o posicionamento, o formato e o tamanho. Para nós da periodontia, o tamanho é a chave. Né? É, é, o, é o que a gente pode iniciar em termos de, de construção de um sorriso harmônico. Né? Nos lábios, a gente tem que levar em conta as linhas do sorriso, são muito importantes nessa avaliação diagnóstica do indivíduo que tem sorriso gengival. E a terceira coisa, o terceiro componente, seria o contorno gengival, né? se as margens gengivais obedecem esse contorno aí regular, obedecendo o, o desenho né? das das junções amelocementárias. Né? Então, basicamente, esses seriam os três componentes de um sorriso harmônico, onde é que a gente atua aí bem, aumentando o tamanho dos dentes né? e regularizando o contorno dessas margens gengivais, tá? Uh, então, a gente tem que partir uh, desse princípio, né? que eu tenho componentes de um sorriso harmônico e que, dentro do campo periodontia, dentro do campo cirurgia periodontal, eu posso uh, alterar e melhorar o, o caminho na busca por esse sorriso harmônico. Né? Então, vamos é, falar sobre cada um desses, uh, desses aspectos, aí, desses componentes do sorriso harmônico. Né? Primeiro deles, vamos falar sobre... Eu não vou falar dos dentes, né? porque a gente vai falar disso só. Uh, a única influência que a gente tem é em relação ao aumentar o tamanho, né? que é o aumento de coroa clínica estética propriamente dito, então é o tema da nossa conversa aqui de hoje. Não vale a pena eu ficar falando de coloração, formato e, e, e posicionamento de, de dentes, né? Vou falar só dos lábios e do contorno gengival. Então, em relação aos lábios, né? A gente tem que tangenciar aí, ou, ou melhor, desenhar uma linha uh, imaginária aí no bordo inferior do lábio superior e traçando essa linha imaginária, né? A gente precisa entender ou, ou é, obter a, a imagem que os incisivos centrais e caninos a margem gengival desses dentes tangenciam essa borda inferior do lado superior e nos incisivos laterais, né, num sorriso harmônico, né, a gente tem uma exposição de cerca de um milímetro a um milímetro e meio de gengiva. Né? Então esse é o sorriso que a gente quer. Para os nossos pacientes, um sorriso mais harmônico possível, considerando aí o parâmetro bode inferior do lábio superior, tá certo? Então, a relação das margens gengivais com o lábio superior deve ser essa aí, incisivos centrais e caninos, tangenciando a borda inferior do lábio superior e os incisivos laterais, mostrando aí cerca de 1 a um milímetro meio de gengiva. Maravilha, esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar. Segundo, o que a gente tem que considerar em relação ao, aos lábios são as linhas do sorriso, né? A gente tem linha de sorriso baixa, linha de sorriso média e linha de sorriso alta. E é, eu sempre costumo falar que o, o mundo ideal, né? Para quem faz cirurgia de correção de sorriso gengival é quando o paciente tem dentes curtos numa linha de sorriso média, porque essa vai ser a condição que eu, aumentando o tamanho desses dentes aí, eu vou resolver o problema. A linha de sorriso baixa é aquela chamada boca, boca pobre, né? para o periodontista, ele, nada que ele faça na gengiva é, vai, vai ter impacto no sorriso do paciente, então não tem grandes demandas, e a linha de sorriso alta seria uma, uma condição de risco, né? porque tudo que a gente faça ou não vai surtir o efeito necessário, no caso específico desse, desse sorriso gengival que está exposto aí. A etiologia é diferente de ser apenas uma etiologia é, capaz de ser solucionada com cirurgia periodontal. né Tem uma relação aí também com hiperfunção do músculo da musculatura dos elevadores do lábio superior. Ah, então, essa linha de sorriso alta dificulta a nossa vida, né tanto para dificultar o resultado, limitar o resultado, quanto para ser um outdoor, né? eu sempre falo isso nas minhas aulas, ser um outdoor para qualquer falha que você cometa, deixar um dente diferente do outro. Tudo bom, Claudinha? Como é que está? Tudo jóia? É, então, assim, uh, o, o mundo ideal seria a linha do sorriso média com dentes curtos, né? imaginando aí um paciente com queixa estética em relação ao sorriso gengival. Mas vamos seguir então é, a gente tem na, nessa avaliação né a, qualquer situação que foge desse desse mundo ideal aí de é, borda inferior do lábio tangenciando a, as margens gengivais dos incisivos centrais e dos caninos expondo é, apenas uma uma faixa de 1 um milímetro um milímetro e meio nos incisivos laterais de gengiva né é, ou coroas clínicas curtas demais, enfim, qualquer, qualquer desses parâmetros, obviamente que eu não estou detalhando demais aqui, eu quero dar mais uma pincelada sobre isso, o tempo não nos permite aprofundar muito nesses, nesses aspectos, né? mas qualquer coisa que fuja desse, do dito harmônico, a gente pode considerar né, como um sorriso gengival, que por definição é a expulsão excessiva de gengiva ao sorriso. Né? Então, essa definição clássica de sorriso gengival a gente vai ter como característica essa exposição aí marcadinha nessas setas né? ah, como sendo algo que incomoda o paciente. Né? É, eu gosto sempre de falar que esse tipo de cirurgia tem um, um impacto absurdo na qualidade de vida. Essa menina que está exposta aí na tela, por exemplo, é uma ex-aluna minha, não sei se ela está aí me assistindo, Calena, é... E, assim, o relato dela, eu até preciso um dia que ela grave para mim uh, um, um depoimento, porque eu acho que é bem interessante. Ela já me falou, mais de uma vez, o quanto ela ficou satisfeita com, com a, a, a cirurgia dela da correção de sorriso de val, também, claro, depois do, depois do fechamento do diastema, mas uh, uh, o impacto que essa cirurgia produz é muito grande né? na, na, na autoestima do paciente. Eu quis falar de calena aqui, né? é, eu vou falar daqui a pouco de outro caso ainda mais emblemático do que calena. Né? É, o sorriso gengival ele tem uma prevalência aí na, na literatura né? documentada de cerca de 10,5% até 29%. E Comete mais mulheres do que homens, mas tem vários pacientes homens que eu também já operei de sorriso gengival. Né? É só mais frequente nas mulheres. Ah, e como eu estava falando, é, esse impacto que a gente consegue produzir na qualidade de vida é muito, é muito significativo. Eu tenho algumas histórias, vou contar para vocês duas aqui, né? é, muito interessantes em relação a como a gente consegue impactar na qualidade de vida dos pacientes quando a gente corrige o sorriso gengival. A primeira delas é uma: a, a gente estava, eu estava dando um curso em Caruaru, uma cidade aqui perto de Recife, né? E é, tinha uma cirurgia numa sexta-noite, o curso funcionava lá sexta, tarde e noite, sábado, manhã e tarde. Numa sexta-noite, a gente ia fazer uma cirurgia de sorriso gengival numa menina, é, sei lá, dos seus 20 anos, 21 anos, talvez mas bem, é, o sorriso bem pesado, bem bem é, é, marcante, né? E aí a gente fez a cirurgia com todo cuidado, com, seguindo a técnica direita. E aí, verdade, Juliana, eu lembro de você. Eu lembro, eu tenho suas fotos até hoje, inclusive. Juliana está me falando aqui no Instagram que eu corrigi o sorriso dental dela há uns 10 anos atrás. Preciso fotografar hoje, como é que tá, Juliana? Bem lembrado. Vou te ver. É, ainda que virtualmente, claro. É, bom, mas eu estava falando desse caso aí da, da menina lá de Caruaru. E aí ela a gente fez a cirurgia, é, em curso geralmente demora um pouco mais, e aí eu acho que por volta de nove e meia da noite a gente terminou a cirurgia numa sexta-feira. E aí terminou a cirurgia, foi orientada a paciente em relação a toda questão de medicação e tal, e liberamos a paciente. Cuidado pós-operatórios. E fiquei conversando com as minhas alunas, né? E elas, felizes, era a primeira cirurgia que elas estavam fazendo, e aí elas chegaram para mim, ou elas começaram a falar, pô, Renato, obrigado, foi muito legal a cirurgia, que bom, deu tudo certo, tal, tal, De repente, a gente escuta uma gritaria na sala de espera da clínica, do, do, da escola, né? É, e aí, ah, pois é, Romulo também, aí tá cheio de paciente mesmo aqui, valeu, Romulo, obrigado aí pela presença. É... Todos os dois dentistas, grandes dentistas hoje em dia, é, meus ex-alunos. Fico muito feliz de ter vocês aqui, Rômulo e Juliana. Ah, enfim, estou operando muito dentista, né? É, é, isso, isso é bom, é bom. Significa que o pessoal confia aí no meu trabalho. Bom, e aí quando, quando eu estou conversando lá com as, minhas, com as minhas alunas, a gente escuta uma gritaria na sala de espera. Ah, um, um, um grande, uma grande farra. E a gente vai na sala de espera... Estava a paciente recém-operada né? e duas amigas que tinham ido acompanhando ela, né? pulando nas três abraçadas e elas, e elas pulando de alegria, comemorando o resultado. Ela tinha acabado de mostrar o, o resultado imediato, com sangue ainda, né? com sutura, ela anestesiada, mas as, as, as acompanhantes e ela super felizes com o impacto imediato que a gente vê na correção do sorriso gengival. E esse menino que está aí na foto é mais é mais marcante ainda. Esse caso me, me tocou muito. Eu operei ele há uns seis, sete anos também. Esse antes e depois, aí é, acho que de três meses, só depois eu não tive mais contato com ele. Mas a história dele era muito bacana, porque ele foi ele tava termin... tinha acabado de, de concluir o tratamento ortodôntico, mas sofria bullying. Né? sofria bullying na escola e chamavam ele de Ronaldinho Gaúcho e tal, porque ele tinha sorriso de angival. e ele era pô, adolescente, tinha 15 para 16 anos, super retraído com isso, falando assim, é, é, coisas na consulta, assim, eu lembro dele falar pô, não consigo sorrir eu, não tenho, eu tenho dificuldade de sorrir eu não... porque na escola é, é muito forte né? o bullying e tal e aí, eu até fiquei meio receente de fazer pela idade, né? 15, 16 anos, às vezes vai ter um crescimento aí ósseo, né? Consultei a ortodontista, a, a ortodontista disse: "Não, Renato, acho que ele não, o crescimento agora é muito pouco, não, não esquenta a cabeça com isso". Ah, e a mãe, né, na, no dia seguinte, a consulta, falou: "Doutor Renato, pelo amor de Deus, é, eu, eu queria fazer um pedido de mãe ao senhor, faça a cirurgia". Do meu filho, porque ele tá sofrendo muito, ele não quer mais ir para a escola, tal, tal, tal. E isso mexeu comigo muito, né? É, e eu fiz a cirurgia. E aí esse cara na semana seguinte era uma outra criatura. Para tirar a sutura, ele já veio com outro semblante e, e, poxa, muito mais confiante e tal. O caso tinha limitações, né? Ele tem um excesso vertical de maxila. Uh, era um caso pró-ortognática, mas é, enfim, não, não se optou por ortognática. Eu aumentei os dentes o máximo que que cabia no caso, né? E isso era mais ou menos agosto, do, era meio do ano, assim. E aí, depois eu, eu cheguei a acompanhar ele até novembro e perguntar, né? A gente, ele não voltou mais, seguiu, cada um seguiu sua vida. E aí, ele me manda, na véspera do Natal, eu nunca esqueço disso, na véspera do Natal, ele me mandou um WhatsApp, eu não salvei isso, eu devia ter salvo, é, mandou um WhatsApp, assim, agradecendo a mudança que eu tinha produzido na vida dele fazendo essa cirurgia. Então, assim, é, é absurdo. A gente nem tem, às vezes, eu nem tinha noção, às vezes, nem sempre a gente tem essa noção, na verdade, do quanto a gente pode impactar com um procedimento que é acessível, um procedimento que a gente consegue fazer é, se tiver uma boa técnica, se tiver bem treinado. Né? Então, o, a correção do sorriso gengival ela tem essa grande, grande sedução, eu diria a gente consegue impactar muito fortemente na qualidade de vida porque a gente melhora a autoestima a gente melhora a estética e isso tem às vezes repercussões absurdas na nas relações que essa que o paciente pode a partir daí experimentar enfim vamos voltar aqui para a nossa questão técnica pois é Romulo isso não tem preço velho eu assim é, eu, lembro de, eu lembro que eu não cobrei caro nessa cirurgia, ah, mas ganhei assim, um, um salário gigantesco com, esse, com essa mensagem, que eu perdi, infelizmente eu perdi é, esse WhatsApp que esse menino me mandou, mas pô, nunca vou esquecer isso, acho que eu vou me aposentar e não vou esquecer dessa história. Bom, vamos lá. É, então, até puxando o ancho aí desse caso, desse menino que eu acabei de mostrar, eu né, é, a gente tem que avaliar as causas para saber como é que a gente vai tratar, né? Então a gente tem aí basicamente elencadas três causas principais: o excesso vertical do maxila, a hiperfunção da musculatura labial ou a erupção passiva alterada, né, que seria a grosso modo uma uma erupção mais lenta por uma, um movimento eruptivo com menos força de erupção, né? E aí o osso acompanha o movimento eruptivo e a gengiva tende a acompanhar aí no mesmo sentido, tá? Então, é, dessas três situações, a gente vai falar como fazer o diagnóstico diferencial. Felizmente ou infelizmente, né, depende do ponto de vista, muitas vezes essas causas, essas causas se, se combinam, né? então eu posso ter, na maioria das situações, ou em várias situações, um sorriso gengival de origem multifatorial. E aí é importante saber que a cirurgia periodontal vai ter limitações né, para resolver, né? Vamos lá. Então a gente tem aqui ó, as quatro situações alencadas. aí: o excesso vertical de maxila, né? a hiperfunção da musculatura do lábio superior, né? a erupção passiva alterada, aqui com um pouquinho de excesso vertical de maxila também, né? e aqui a combinação de causas do sorriso gengival. Maravilha. Então, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico diferencial? No excesso vertical de maxila, a gente tem algumas características bem marcantes. Né? As coroas clínicas, em geral, são dentro do, do padrão. Né? São, a gente tem um padrão aí de tamanho de coroa clínica entre 10 a 12 milímetros para centrais e caninos e 9 a 10 milímetros, podendo chegar até 11, para os incisivos laterais. Né? É, em geral, nos indivíduos com excesso vertical de maxila, essas coroas estão dentro desse padrão. A face é mais alongada e existe uma desarmonia entre os terços da face. Né? É, em função desse excesso vertical da maxila, o terço inferior da face ele é mais longo quando comparado aos outros dois terços. Tá? Então, para essas situações, não adianta a gente pensar que a, o aumento de coroa clínica estética, a correção de sorriso gengival com cirurgia periodontal vai resolver. Né? Esses casos têm que ser tratados preferencialmente com cirurgia ortognata. Tá certo? Então, essa seria a primeira. A primeira, o primeiro diagnóstico diferencial. Segundo diagnóstico diferencial, hiperfunção da musculatura do lábio superior. Né? Quais são as características mais comuns? As coroas clínicas também estão dentro desse padrão que eu falei de 10 a 12 para centrais e caninos e um pouquinho menores para os laterais. Por outro lado, o lábio fica muito fino quando o paciente sorri, né? como se o lábio recolhesse ali para dentro do vestíbulo. Né? Às vezes acontecem dobras, no lado superior e às vezes a curva aqui inverte a linha do sorriso que é, é tem que ser assim ascendente para a distal, né? Ela fica é, descendente para a distal, né? Como se fosse invertida aqui essa linha do sorriso. Não é o caso aqui. Né? Aqui faz uma dobra. Vocês veem aqui uma dobra no lado superior, mas não tem inversão da linha do sorriso. Nesses casos a gente pode lançar a mão do reposicionamento labial, que é uma técnica cirúrgica que a gente pode Uh, lança, uh, realizar com, na periodontia, né, associando a uma aplicação prévia de toxina botolímpica para favorecer os resultados, ou, dependendo do... Uh, alguns buco, eu não realizo a miotomia, né, que é a secção de alguns feixes uh, musculares, uh, alguns bucomaxilo uh, fazem... Né? ou cirurgiões plásticos também atuam nesse sentido aí da miotomia, tá? mas é também uma possibilidade aí de tratamento. E a terceira situação é a erupção passiva alterada, né? quando eu, de fato, tenho uma boa indicação para a cirurgia periodontal. As coroas clínicas são mais curtas, os lábios são de dimensões normais, há um equilíbrio entre os terços da face, na maioria das vezes, né? e aí eu consigo trabalhar bem com a cirurgia, com a cirurgia periodontal, né, é, que pode ser com ou sem retalho. Tá? Então a gente teria essa possibilidade de fazer esse diagnóstico diferencial, lembrando que quando eu tenho causas combinadas, né, nesse caso aí eu tenho excesso vertical do maxila, eu tenho hiperfunção da musculatura labial e tenho a erupção passiva terá. -lo. No mesmo caso, né, eu tenho uma conjunção também desses, desses achados clínicos, né, as clínicas curtas, lábio fino ao sorrir a inversão da linha do sorriso, desarmonia entre os textos da face, a fase um pouco mais alongada. E isso tem que ser avaliado nessa fase do diagnóstico, porque essa paciente, por exemplo, que está na foto aí, foi uma paciente que insistiu para que eu operasse. Eu falei, ó, oh, é, ela, na verdade, já tinha vindo, né, de uma indicação de um, de um cirurgião, bucomaxilo, né, Ricardo Holanda, que está sempre aqui com a gente. É, e aí, Ricardo encaminhou para mim, né, dizendo assim que é, o benefício que ela que ela teria da cirurgia ortognática não não não era tão grande pelo menos assim do ponto de vista é, eu não lembro exatamente qual foi a análise que o Ricardo fez mas ela funcionalmente não teria grandes impactos e talvez com a cirurgia periodontal ela tivesse um resultado estético ah, satisfatório né ah, e aí, por isso que ela chegou em mim. E aí, eu disse para ela no dia da consulta que, olha, é, a gente tem que fazer, teria que fazer uma abordagem multidisciplinar. Fazer só a cirurgia periodontal né vai dar resultados limitados. E, e isso tem que estar claro ah, quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação nesse nesses pacientes. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Né? É... Vamos lá. Beleza, pessoal. Fiquem aí com a gente. Qualquer coisa, mandem perguntas aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Eu vou seguindo por aqui. Boa tarde aí, Samuel, Ricardo. Obrigado pela presença. Marisa, pessoal que está chegando aí pela primeira vez aqui no Perno Obrigado pelo prestígio. Espero que fiquem, espero que estejam gostando. E daqui a pouco fiquem aí, que daqui a pouco tem uma novidade aí em relação a Sorriso de Engival, já já. Tá bom? Vamos lá. Então, é, uma outra coisa que, é, lembrando lá dos tópicos que a gente falou, é a definição ou não de fazer é, osteotomia. E, para isso, a gente tem que fazer uma sondagem. Né? Então, sondar ali, ó. E, se eu som. Imaginando que eu tenho que tirar 2 milímetros desse tecido, desse tecido angival aí, desse lateral, para deixar ele do tamanho do contralateral, né? do, do 22, né? Eu. Se eu tenho uma profundidade de sondagem de 3 milímetros, ou seja, maior do que a minha necessidade de remoção de tecido, eu posso fazer, eu posso fazer a opção pela gengivectomia. Né? E aí eu vou fazer, eu não vou fazer um retalho, eu vou fazer uma incisão em bisel externo e remover apenas o colar gengival. Né? Agora, se eu tiver essa mesma situação aí de necessidade de remoção do tecido de 2mm, né? mas quando eu sondar. Só tiver um milímetro de profundidade de sondagem, eu não vou conseguir com a minha gengivectomia, né, com a, a, sem afastar um retalho, eh, eu não vou conseguir fazer eh, um, um resultado adequado aí da minha cirurgia. Então, nessas situações, eu tenho que fazer um retalho com osteotomia, tá certo? Então, a, a definição por eu escolher fazer uma técnica a ah, com uma incisão em bisel interno ou em bisel externo, vai depender da relação entre a profundidade de sondagem e a necessidade de remoção de tecido. Em resumo, o que eu tenho é, toda vez que eu tenho uma profundidade de sondagem maior que a necessidade de remoção de tecido, a minha gengivectomia, realizando a cirurgia com incisão em bisel externo, né, sem afastamento de retalho, uh, me dá um bom resultado. Tá? Quando eu fizer essa sondagem e a profundidade de sondagem for menor ou igual à necessidade de remoção do tecido, eu vou ter que fazer uma osteotomia, que geralmente é associada com o retalho né? e com a incisão em miséria interna, às vezes eu posso fazer uma abordagem sem retalho, mas aí vai depender da avaliação do fenótipo periodontal. Tá? Então essa é uma dica também importante na hora de a gente pensar nesse diagnóstico. Né? É, vão me mandando mensagem aí, se vocês tiverem dúvidas. Eu estou, ah, é, obviamente, dando uma ampaçã, né sobre essas diferentes nuances aí da avaliação do sorriso gengival, porque quero ah, exatamente falar sobre essa surpresa em relação ao sorriso gengival que a gente tem para mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Fiquem aí, que quem ficar até o fim ah, vai, vai se beneficiar bastante do que eu tenho para falar. tá é, e aí, pessoal, uh, tudo bem até agora? Eu queria que vocês me dissessem aí, se vocês têm alguma dúvida em relação ao a, que eu abordei até agora, o momento de fazer retalho, uma, o momento de fazer a genvectomia, a, a avaliação das causas, a, a avaliação da extensão. Me digam aí se vocês estão acompanhando bem, se eu estou falando rápido demais. Por favor, me deem esse feedback. Ah, ótima pergunta aqui, Rosana. Perfeito. Rosana está fazendo uma pergunta aqui no, no YouTube bem legal. Vamos lá, vou, vou responder a tua pergunta agora, agora é, Rosana. Rosana pergunta aqui: Renato, o que você acha da régua de chu? Não sei se todo mundo conhece a régua de chu. A régua de chu é um, é um instrumento, é uma régua de proporcionalidade, na verdade. É, poxa, até tenho deixa eu ver se eu encontro aqui, Rosana foi até bom você, você falar disso eu tenho uma fotinha dele aqui bem legal vou achar aqui, tá? aqui, achei é, deixa eu interromper o compartilhamento para mostrar a régua de chu é bem interessante mostrar realmente eu já vou dar um spoilerzinho aí do que do que eu tô preparando, mas vamos em frente. Ah, a raiva de Shu é esse instrumento aqui, ó. Ah. Então você coloca, ele tem aqui três marcações, né? Três cores, e o, o, a largura tem que ser proporcional à altura do. Né? Se, tá, se o dente tem a largura vermelha, né? Ele vai ter que ter a altura aqui da margem gengival também vermelha. Aí né? ele tem um, um, um degrauzinho aqui ó, que você apoia na ensinal do dente para fazer essa medição. Tá? Ah, na verdade, são dois instrumentos: um para fazer essa, essa proporcionalidade aqui do tamanho da coroa, e um outro para fazer a medição da coroa e da osteotomia. Né? Respondendo a sua pergunta, a Rosana, de forma bem direta e bem tranquila. É, eu particularmente não uso. Ah, é, ah, não usa a régua de chuva, porque não tenho. E nunca senti, ah, uma de comprar, tá certo? É, nunca senti uma grande necessidade de comprar, tá certo? Nunca senti uma grande necessidade de comprar. Acho que ela tem uma boa utilidade mais na, na fase do planejamento da cirurgia do que propriamente ah, na execução, né? Eu não vejo, para a minha prática clínica e para a minha forma de ensinar, eu não vejo o, a régua de Chu como um instrumento imprescindível, sabe? É, mas acho que ela tem a utilidade, é, mas na minha prática clínica não é algo que me faz falta, entendeu? <música>